pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro. E hoje vamos conhecer o Pocket Alliance É para ser um game na base do Pokémon Como já disse, toda a ambientação, trilha sonora e tudo mais Vamos ver se vale a pena ou não o gamezinho Welcome to Pokémon World, I'm Prof. Oike É o professor Carvalho, né? a entradinha clássica dos Pokémons do Game Boy Vamos de gurizinho, né? ah tem que botar o um nome né, vamos botar aqui ó, como aqui não é do retrô, aqui é do canal Braseiro então vamos botar aqui ó, vamos apagar esse nomezinho, vamos escrever aqui o Braseiro aí, vamos criar o Braseiro, se fosse no retrô seria o retrô, beleza, tá copiando ó, um, só um lendário você master boss 100% de chance, a ah, beleza, não consegui ver todas as orientações, olha ali rapaz tem um monte de gente já brincando. Tem um chatinho. Oh, rapaz! Catch a Poké. Tá, tenho... Recebi 10 Pokébolas. Tá. Enter the Catch wee Onde é que é Catch wee Ah, aqui. Catch wee Vamos <risos> Catch wee deve ser pra capturar. Tem todo. todo Ó, oh, Go Catch. Tem Bubasauro, Charmander, Charmeleon, Evisauro. Não deu pra vestir mais coisa? Oh, vamos... Ah, tem os nossos iniciais, né? Muito bem. Quem que vai ser o nosso inicial, inicial, inicial? Cara, eu sempre, eu sempre fui fã do Bulbasaur. Oh, try it again. Será que ele quer que eu pegue o Charmander? Ah, rapaz, conseguimos Bulbasaur. Beleza. Botei na nossa formação. Oh, coloque na formação. Cadê? Onde é que eu clico? Ah, é lá em cima formação é no Versus Tá, ah, beleza Eu tenho três por enquanto pra caminhar junto, show Ó, o Guardinha After uh, enemy minions are defeated, you can challenge the boss, beleza Vamos ver quem é o The Boss Master Fisher Aparenta ser um pescador, né Beleza, deve ser um... não é um Idol RPG porque a gente tá se movimentando, né ou será que é <risos> porque ele, ele atacou e eu nem vi? Beleza, talvez ele entre na categoria Idol também. Vamos ver, ele está caminhando infinito? Upgrade Poké tá, vamos upgradear o Poké nosso Bulbasauro. Upgrade temos ah, as rarikandis e a moedinha Cara eu vou upgradear, aqui dá upgrade upgradear só um, aqui eu queria upgrade a ah. 5 Sacana tá, Ele quer que eu fique upgradeando por aqui, tá, entendi Magical Leaf Eu recebi um itemzinho gra... por causa dos upgrades e agora eu posso melhorar o ataque dele né, no caso posso utilizar mais vezes acredito Tá, vamos sair, por enquanto a gente é meio que mandado, ó. a gente não consegue fazer nada Se esse professor Com Carvalho está mandando Auto Combate Chest Ou Auto Combate tá, Vamos clicar aqui ah, Aqui a gente vai recebendo Os louros da vitória Pelas vitórias, interessante Gachapon O que, que será Gachapon? Ah, Gachapon deve ser um próximo estágio Alguma outra cidade, algum, alguma rota Enfim, Gachapon Vamos ver Entrei no Gachapon. Aí tem vários... Parece vários niveizinhos. Ah, é brinde, rapaz. Eu tenho uma moedinha. Que eu vou ganhar de brinde. Pokéball abre. Ah, oh, um Joltun. Interessante. Beleza. É isso que eu tenho. Upgrade Pokémon. Oh, tô com jolteon Três estrelas nível 1. E temos agora um... Ah, aqui a gente upgradeou ele mais vezes, ó, viu? Sacana. Essa é pra mostrar. Agora o de outro nível 4. Poxa vida, tá mais forte que o meu buba. Vamos botar ele no time. Ó, depois do nível 15, 30 e 46 eu posso andar com o time todo. Por enquanto só 3. Challenge the Boss, beleza. Tô mandando lutar com o boss. Ó, Sang Wong. Tem cara daqueles carinha na montanha que tem Geodudes. Ó, esse aí tem pediotos. Beleza, eles voltaram o rave o Thunder Wave seria pra deixar ele parado, né? Show de bola, conseguimos aqui algumas geminhas, que é, deve ser item pra fazer upgrade, comprar coisa e tal. Ó, oh, I got to give to you, vamos, vamos ganhar um, um presentezinho? Estamos em Saffron? O que, que será que Saffron City é o, o inicial? Ó, ganhamos um Aerodactyl. Interessante rapaz, temos mais um pokémon bacaninho no time, será? Your tutorial is over, beleza. Vamos ver o que eu peguei. Vamos, vamos, vamos dar uma... Um no nosso. Um, dois, três, quatro. Beleza. E o Bulbasaur também. Pronto, olha aí, viu? Que bonitos. Todo mundo... Ah não, o aqui ficou nível 5. Aerodactyl ficou nível 5, bom, agora tá todo no nível 5 Vamos ver no Versus, vamos botar aqui o, o Aerodactyl, beleza, nosso time com 3 já tá, tá disponível Ah, aqui ele tá lutando automático com o bonequinho, interessante, vamos partir para capturar Ah, aqui é só os iniciais, né, será que eu posso capturar todos os iniciais? Oh, tap to throw. Ah, tá, entendi. Eu tenho que jogar a pokebola certinho. Ah, joguei na cabeça do Charmeleon. Não adiantou muito. Peguei o Charmeleon não? <risos> eu não sei, peraí. aqui. Eu não tô acertando essas pokébolinhas, peraí Como é que faz aqui? Tup! Ah, errei Eu quero pegar um charminho, no um jogo de cara Ah, droga, volta, volta Tá, Charmander, vamos tentar Charmander Tá, deixa ele, deixa ele terminar de caminhar, aí Olha, bato, eu bato na cabeça dele, mas eu não, eu não, vejo, não vejo vitória, não entendi essa parte do capturado aí, rapaz, é eu que tô jogando? Ah meu Deus, para de caminhar seus bichos. Ah droga. Tá acabando os Pokébola? Ah é, não tô entendendo essa Essa capturagem. Não tá. Ó, o seu corpo. Cara, não tô tá acertando o que Ah, tem um baú lá atrás. Será é que eu tenho que jogar pokebola e ficar furuncando? Aqui, olha lá, tá, tem um charminho lá no fundo, Ah, vamos, vamos tentar... Você acabou minha pokebola? É. Cara, eu não estou conseguindo capturar, o é que será que está acontecendo? Olha, tá todo mundo atirando bola a reveria, pera aí. Será que deu certo? Pera aí, deixa eu voltar. Eu não consigo saber se eu capturei ou não. Vamos ver. Não, pera aí. Vamos no Pokémon. Não, não peguei nada, rapaz. Que loucura. Como é que eu peguei aquele Bulbasaur naquela hora agora não peguei nada? Ah, não. Deixa eu tentar mais um. Vamos ver. Já dá pra ser capturado. Tá, ó. Tap to throw, side left side to move position. Tá, mas é pra, pra pegar... Ah, não entendi. Ah, tá! Acho que aqui é o meu bonequinho, só que... Que move, move de posição, né? Fica na pokebola! Fica na pokebola! Aí! Agora vai. Acho que eu tenho que dar um toque e segurar. Acha, ah, mano? Muito bem. Um Arturo. Ah, fugiu o Arthur. Pera aí, vamos pegar um Esquarto. Um deixa só ele ficar parado. Para os quartos. Para esse Aí. Tá, tá, bom, pelo menos consegui pegar um, um Charmanderzinho. Vamos arrumar o nosso Versus aqui. Beleza, eu quero tretar com alguém. Eu vou trocar... Vou trocar o Aerodactyl pelo Charmander. Aí, eu vou upgradear o Charmander, né? Já é nível 1. 1 2, 3, 4, 5, aí. Boa. Vamos, onde é que eu tô? Versus o que é o next? Cara, é interessante. Ele é um Um idolzinho. Olha, ele fez derrotar uma, uma wave. Ele vai derrotar. Olha, tá tendo na telinha ó, os PJ. Os Ganhamos itemzinho por estar tá caminhando, né? É, é um idol, não vai escapar. É um idol de Pokémon. Achei interessante a temática. Cara, ainda tô aprendendo como é que faz. Demora um pouquinho pra capturar. A ordem dele tá aí, tá? Jolteum, Bulbasauro e Charmander. Shockwave do, do Jolton tá bom. Cara, ele derrotou meu Bulbasaur? Nossa, só no topa. Beleza. Ganhamos experiência, moedinha. Harry Candy, aquele coin que eu não sei o que é e poeirinho. Beleza. Ganhamos bastante coisa, deixa eu ver, temos Quests lá em cima pra, pra receber Ó, alguém me adicionou, será? A The Friend. Ele, ele é todo nível 6 e 12, cara, agora não, né? Eu tô recebendo nível 5, poxa, vamos catando as coisinhas Depois a gente, depois a gente treta, vamos nas Quests eu Já peguei as Quests Vamos lá em Saffron City, ó, Gachapon Gachapon acho que para girar o bagulete a gente ganha Pokémon de graça aqui, eu acho, né? Muito bacaninha, cara. pequena na Pokébola. Golbot. Vamos girar mais uma. Ó, ganhamos Great Ball, isso assim é bom também. ah temos giradas grátis também, se a gente assistir vídeos, hein? Snore Hunt, Beleza. E vamos... O Taurus, muito bem. Gostei dessa... Dessa captação. Ó, vamos, o que a gente tem aqui? Mais VIP, eventos, tem bastante coisa. Vamos ver aqui: ó. Force, recarga em um Caesar. Beleza, não vou lá recarregar. Uh, dia 1, um, Receive. Dia 2, aqui eu não tenho ainda. Né? Assim, esse é o meu, meu dia 1. Um ainda tem mais alguma coisa para pegar? Com exclamaçãozinha, não, não, não, não, não. Vamos ver. Algum arquivamento, alguma coisa que eu tenho que fazer. Vamos para a rota, vamos para o Versus Vamos com todo mundo, ganhei mais umas moedinhas Vamos para o next, interessante, é um idol É um idle RPG de Pokémon online, onde a gente pode uh, enfrentar outros lutadores Pode ver ali que tem um cara com Charmeleon, um Jolteon e um, um Dragonair Provavelmente se a gente clicar nele, a gente deve conseguir se adicionar Olha, adicionar... tem um Arcanine, tudo nível 40, vou adicionar como amigo não vou nem tretar como prática Porque pra mim não adianta Eu sou muito fraquinho ainda Pode ver que tem gente nível 100 e tudo mais Vamos tentar contar Maria Sai Maria, Maria. Psyduck. E Pikachu Beleza Por enquanto vamos no nível 5 no Nível 7 Nossa Largou um Shock Wave Uma Electro Ball A síntese do Bulbasauro afeta todo mundo Eu não posso trocar o ataque né? Por isso que eu acho que é que é o, o, o Idol E já se foi o Disco Voador, beleza Bastante experiência, uma Master Ball Opa, Master Ball facilita a vida, rapaz Beleza, ganhamos mais uma Master Ballzinha Mais uma, né? Na primeira Master Ball Na fase de capturar a gente ainda tá na primeira, né? Será que a gente precisa fazer alguma coisa para capturar... Sair uma outra zona de capturação? Capturamento? <risos> 3 Great Ball. Beleza, vou deixar essa, essa instrução aqui ainda. Ó, a gente pode selecionar. Tem... Achei que tinha ganho uma Master Ball. Ah, não dei mal. Ah, War Todo. Só tem mais uma. Aí, vou pegar o Escorto. Escorto, Escorto. Aí, temos escorto. os Os 3 iniciais, tá na mão. Beleza, vamos voltar agora. Aqui era só que era o principal que eu queria. Era isso. Ó, estamos com os, uma equipezinha bem diversificada. E os três iniciais. Deixa ali. Eu só o que eu vou mudar é a ordem dos meus Pokémons. Eu vou botar. Ah, não, é. Tem que ser ali no esqueminha. Aqui que eu quero trocar a ordem. Isso Esse aqui é só arrastar. Adianta. Vai ser é Bulbasauro, Charmander e Jolton. Depois eu vejo os outros. Eu gosto do, de ter um elétrico no time Vamos pro next E aqui a gente vai enfrentando o princípio tem a, a, aquela vantagem dos idols né? a, a, a onda dos idols RPG Que a gente pode deixar Não precisa nem jogar A gente vai enfrentando o pessoal Fecha o jogo E ele vai ganha, farmando moedinhas Farmando itens pra gente Então isso é, é bem prático Vamos dizer assim então, Ganhando aqui do do pessoalzinho, enquanto isso vamos tretar com os boss, né? Ó, um IPO nível 8 e o um Próximo, Próxima coisa que a gente tem que fazer é aumentar nosso nível. A gente ainda tá muito fraco, acho que a gente vai perder essa. Ah, a gente vai ter que dar uma melhorada no nosso time. Estamos fracos demais. É, deixa quieto. Vamos, vamos voltar pra luta que a gente tá apanhando. E, querendo ou não, é um elétrico contra elétrico E um normal, que é muito roubado Ó, Esse XP a gente devia ganhar Agora vai ser Técnica elétrica contra técnica elétrica Nossa, conseguiu tirar bastante até Achei que nós a gente ia perder, mas o Jotun O Jotun está se garantindo Vamos ver se ele vai ah, Acho que ele morre agora não. Uh, Rapaz, ficou só por um aqui. Aí, Jotun, parabéns Jotun rapaz, Levou o time nas costas Beleza, vamos, vamos até fazer aquele upgrade bacana Viu como é bom deixar o Jotter no time, rapaz? Se é aquele Lux... Luxo, e eu boto com o, o Squirtle Nós tinha tomado um, um sacode Vamos fazer um upgrade de 5 Vou botar nível 10 botar nível 10 de... Ah, não, não era o que eu queria botar nível 10 Cadê? Aqui Nível 10 Nível 10 Como é que tá o time? Tá bonito. Todo mundo tem 4 nível 10. O outro foi de graça, mas tudo bem. <risos> Bora. O que, que a gente tem que fazer agora para liberar uma próxima área? Será que tem uma quantidade mínima de boss? A gente está em boss. Uh, uh, palette Grassland 6. Então a gente deve ter uh, a quantidade mínima de, de boss e tudo mais para passar. Para poder liberar. Estamos ganhando o cara dos Spear. vencemos do carinha dos Spirol. Olha ali, rapaz. Tem a Adita. Será que dá pra treinar com aquela Adita ali? Eu queria treinar com aquele, com aquele louquinho ali. ali. Será que deu agora? Ah, não deu. Eu queria treinar com aquele carinha de cima. Aquele de baixo tá muito forte. Eu não gosto do Donphan. <risos> o Dom Fan. Eu não tenho... Na verdade, eu até tenho uma vantagem. Olha a Yuka, a bruxinha. O -Sala tem vantagem aqui, ó. Então, mete bronca. E o nível também. Se a gente atacar na ordem certa, o Bulbasauro deveria ter tirado mais dano daquele Yuma Knight. E do Kabuto também, aquele Kabuto ali, os dois principalmente, são de água. Essa, essa planta aí do meio é de pedra. Se eu não me engano, o, o Charmander aí é, o, é o mais desvantajoso. Ó, o Bulbasaur, ele é cooperativo. Ele usa... O... <risos> ele usa o síntese para ajudar todo mundo. Tem um cara querendo praticar comigo. eu vou, eu vou esperar, só para ver se eu consigo ganhar essa luta aqui. 8 7 6 Tá bom aprovar. Vamos ganhar, vamos tentar praticar com o nosso amiguinho. Só vai. Acho que ele é nível 1, um, 3 e 4. Eu sou nível 10, bom. É que eu consigo. É que acho que esse bazeu é que nós dois somos nível meu 3, né? Nosso time é parecido, mas ele tem um Aerodactyl e eu tenho o Bulbasaur, que é o meu inicial. O meu elétrico ainda é super efetivo no Aerodactyl dele. E eu tenho sínteses, né? Dá uma recuperada boa no meu time. Nossa, Fire Blast ele pega geral. Curti. <risos> Ó, levaram o meu Bulbasaur, mas o resto do time dele tá fraco. Vamos ver. Rock Slide no Charmeleon, Não, foi de outro. Beleza. Beleza, um já se foi, dois já se foi Agora Jouton contra Jolten e Charmander Nossa, agora é Jouton contra Jouton, rapaz, o Jotun dele tá violento Aí, show de bola Mete bronca Jouton, vamos ganhar desse outro Jouton, rapaz, não vai perder pro Jouton mais fraquinho que tu Aí, rapaz, vencemos nossa primeira batalha contra alguém o Wild Ainer ah, não, tem, não tem recompensa. Vamos tentar com aquele. Vamos finalizar um boss, Master Fisher, porque a gente está acabando a nossa, nossa gameplay. O bom é que não precisa recuperar a vida, né? a gente ganha dos caras e já recupera e bota parte para outro. Aquele do meio ali, eu não lembro qual é o tipo, o tipo dele. Ó, oh, Hillary Kennedy que para onde quer. Ah Hillary Kennedy. Deixa eu ganhar esse boss primeiro. <risos> Vamos lá. A síntese do... Do Bulbasaur, ela dá um, um gás, né? Para a gente... Vou recusar. Dessa vez, tá? Assim, de não sei o que. vai ficar para a próxima. Ó, oh, o Charmander, ele estava com muita desvantagem. Eu preciso que o Jolton dê um especialzinho dele. E acaba, ó, Aquele cabuto lá podia morrer agora. Ah! O Bulbasaur tá fraco ainda. Isso aqui vai ser complicado, será? Tá bom, ó. planta nojenta errou. Ah, o Jotel gastou um ataque muito forte naquele restinho de vida do cara. Vamos ver. Mas agora eu acho que dá... Ele é pedra e planta. Mas o Jotel tá bem forte. Vamos ver. O nosso é elétrico. Ele tá errando bastante ataque. Ele tem um, um, um dashzinho. Aí, já se foi o Descovador. Boa, ganhamos mais umas coisinhas coisinha. Itenzinho, já estamos nível 7 como treinador. Muito bem, pessoal. Aí, onde é que a gente está? Então, agora ele vai começar a tretar com o pessoal aleatório. Vamos pegar um, um bônus, uma moedinha extra. Great Ball, pokéball, e uns beleza. Quanto menos a gente mexer, mais acumula aquela, aquela Pokébola quadrada. Então, o que, que eu digo para vocês, pessoal? Recomendei. Pocket Alliance, achei bem bacana Na onda dos idols RPG Provavelmente esse aqui seja o que eu vá manter O Mythic Heroes eu tive que dar uma pausa E os outros é só demonstração O Tales of Green também tivemos duas demonstrações Vans Quest uma Aquele co-op Dungeons também uma E assim por diante Pelo tempo, né, pela, pela dinâmica do jogo A gente vai testando Mas o Pokémon, esse Pokémon Pocket Alliance Me me curtiu, eu, eu gostei da dinâmica dele, tem a, a, os enfrentamentos e tudo mais, e espero que vocês tenham curtido, muito obrigado pela atenção pessoal, em breve voltaremos com mais gameplays, vamos fazer uma gameplay só de desafio, algumas só lutando com os personagens, enfim, esse aqui eu posso comentar, esse aqui eu posso só fazer trilhazinha, achei bem bacana, já falei demais pessoal, e até a próxima.